Como é que é a malta de lação? Já aqui para mais um vídeo. Mais um vídeo aqui no bunker, mas acerca daquelas coisinhas que a gente tanto gosta, que são estas coisinhas assim elétricas. Temos aqui já um raivoso aqui a espreitar e temos aqui algumas coisas que eu já vos apresentei. Esta fido, esta fido, esta fido. Temos aqui algumas trotinetes que eu também já vos apresentei, temos aqui uma bela casaleira. E agora acabou de chegar aqui da GeekBank este modelo que é a Coswell T20. E que modelo é esse? É este que está aqui, olhem só para esta beleza. Digam lá se isto não parece mais uma moto do que propriamente uma bike. Tem mesmo estilo ou não tem? Está mesmo top! Como vocês viram no último vídeo que eu apresentei de e-bikes, eu apresentei este que adorei, mas tem alguns contras, nomeadamente o um motor de 250W, coisa que nesta já não acontece. Temos um motor de 500W que faz logo toda a diferença. E se me permitem, ainda antes da introdução, vou-vos só mostrar uma coisa. Ligamos a e-bike, passamos já aqui para a velocidade 5, que é a velocidade máxima, vou incliná-la só para levantar aqui a roda, ok? E agora vamos lá ver a velocidade que isto dá, sem atrito, atenção, sem atrito. Até ficas maluco! Até ficas maluco! Bem, vamos lá conhecer esteticamente a T20 e já falamos mais sobre ela. Ora, ainda bem que ficaste por aí e aposto que estás está brava desta introdução, porque sem dúvida é das bikes, eu nem vou chamar bike, vou chamar mota elétrica, mais bonitas que apareceu por aqui. Em termos de unboxing e peças que acompanham esta e-bike, o que é que a gente tem? Temos o carregador, que vem aqui nesta caixa. Temos aqui uma caixinha com ferramentas, todas as que é preciso para fazer para a montagem. Temos aqui uns piscas suplentes e temos aqui estas chaves estas chaves servem para quê? servem para tirar a bateria a gente abre aqui a portinhola do banco temos que tirar o banco colocamos aqui a chave destrancamos e puxamos esta bateria para ou carregar em casa ou substituí-la muita malta fala que as trotinetes elétricas e bicicletas que viciam muitas baterias e depois é difícil trocar esta não, existem baterias é só chegar aqui, comprar uma nova colocar aqui, voltam a trancar, aqui o banquezinho, voltam a colocar no sítio e já está a bateria trocada. Lembrando, também há à venda bateria de mais capacidade. Vem também estes dois guarda-lamas, que são um para a frente e um para trás, que vamos ser colocar um aqui... E o outro aqui. Se vocês porem o link, eu vou deixar na descrição todas as fotos desta e-bike estão sem as palas e sem aquele apoio o que vai fazer com que esta e-bike fique tipo café racer parece mesmo uma moto, fica muito mais fixe. aproveitar que temos aqui o telefone, esta trotinete custa 1.706 euros. É cara, é, mas é muito diferente das outras. Para falar é em diferenças, além deste estilo todo arrojado, a bateria amovível como eu já mostrei, temos aqui ainda pormenores interessantes, suspensão traseira regulável, temos suspensão à frente, temos umas rodas, as típicas rodas de balão que eu já apresentei naquela, que são muito mais fixe para andar, temos aqui todo o Shifter, tudo Shimano, de boa qualidade, temos o um motor traseiro de 500W, temos aqui o stop, o pisca para a esquerda, Pisca para a direita, aqui a luz frontal também toda em LED e ilumina à brava. Temos aqui o LCD informativo com velocidade, mudança, quilometragem, bateria, a luz está acesa, está apagada, toda a informação necessária para uma condição agradável condição essa como eu estava a dizer que é acompanhada por um motor de 500 watts faz entre 50 a 70 km trocando a bateria eles têm uma com mais autonomia que já garantem 100 km mas tudo depende se vais pedalar se vais usar só elétrica ou se vais usar misto tem os três modos pedalar só só elétrica ou combinado aqui temos este espaço que para mim é bastante interessante porque se vocês pegarem aqui no carregador se dobrarem os cabos bem não é? agora não estão bem dobrados mas conseguimos colocar aqui o carregador e o carregador acompanha-nos sempre para onde quer que a gente vá no caso iremos por exemplo trabalhar vamos o carregador connosco e carregamos no trabalho porque, digamos, com esta autonomia dá para fazer bons quilómetros. Eles garantem uma velocidade máxima até 45 km/h, mas já vimos no início que, pelo menos, sem peso ela dá bem mais. Já vamos ver quanto é que ela dá ali na rua. Para a travar, temos disco à frente e disco atrás, faz com que não tenhamos problemas também para parar esta menina bastante Malta, assim a gente, ao entrar, ao subir, assim a alçar a perna, a subir aqui para o banco, temos logo a sensação que isto é uma e-bike super robusta. Para já o banco tanto no mínimo, eu estou mesmo no limite. Estão a ver que eu estou em bicos de pés e o banco está no mínimo. Ela é mesmo muito alta, é mesmo cavalona, é muito robusta. E depois aqui, como ela é bastante grande, é pá, temos a sensação mesmo, parece que vamos. Numa mota, estão a perceber? É mesmo, mesmo robusta, mesmo grande. Salientar também que esta não é portátil. Ela pesa 33kg, não é dobrável, não é nada. Isto é uma e-bike para terem em casa ou usarem. Lá está, tipo mota. Lá, vamos andar. Então bora lá. Já andamos aqui fora. com umas mudanças e vamos já já já entrar aqui para a mata, para a areia. Digamos, isto é uma é bem todo o terreno, temos que andar com ela todo o terreno. Primeiras impressões, o que é que eu vos posso dizer, a nível de pedalar, muito suave, as mudanças trocam, que é uma maravilha, trocam mesmo na boa, bem rápidas. Aqui um modo fixe, é que nas velocidades, temos a opção zero, que nas outras e-bikes não temos. Ou seja, se a gente quiser andar sempre elétrico, as que eu tenho testado até agora, uh, tinham que andar desligadas. Não víamos a velocidade, não víamos os quilómetros, não víamos nada. Tinha que andar desligadas. Esta não. Esta a gente põe na velocidade zero. Ela não compensa nada e anda ligada na mesma. Agora vamos passar aqui para o modo ilhas Velocidade 1, 2, 3. vamos a ver? Já soube o motor. E agora, se eu pedalar... Ele próprio compensa com o elétrico. Parou, pedal. Caralho, mas isto dá um stick. Pedalei, compensou, compensou. E compensa logo bem. Mas pronto, gente, vamos sempre a ser compensados pelo motor elétrico. Paramos de pedalar. Ele para de acelerar. Pedalamos, ele volta a acelerar. E agora temos um outro só elétrico. Que é aqui neste acelerador. O motor responde muito bem. Estamos a andar em terra batida. E vamos a... 30, 36 na velocidade olá íamos a 36 na velocidade 4 e isto começa a é andar para a frente com uma vontade ela malta, vamos a 45 ah. eu vou desacelerar, senão ainda me mata aqui facilmente, facilmente demos 45 vou mostrar mais um bocadinho 35, 40 45 48, ai, ai, ai pá, espera aí, isto é muita velocidade, não sei se vocês conseguem perceber assim com o vento, mas isto é mesmo muita velocidade, pá. Em termos de amortecimento de suspensão, nota-se que é um pouco rija, talvez a de trás seja melhor regular um pouquinho para ela estar um bocadinho mais leve, noto que é muito dura. A da frente, a da frente está fixe, a da frente está fixe, mas a de trás trepida aqui um bocadinho que até soube a corrente e já vamos a 40 outra vez, mas ninguém dá mal de bicicleta Saindo daqui... Da terra batida e entrando aqui em estrada. 40 50 55 ai com caraças 58 com baixar tipo mota conseguimos dar 59 ai com caraças top meu, mesmo top, top, top, top, vamos apanhar agora uma subidazinha, vou com o motor elétrico, não vou pedalar, vamos ver como é que ela se porta, aqui a subir, 100% elétrica, 38, ainda não baixou dos 38, aliás subiu para 39, agora vamos começar a subir mais, vamos começar a subir mais, 35, 33, 30, neste tipo de inclinação que até é boa, 28, vamos aqui nos 28, não está a baixar dos 28, agora está a começar a inclinar, já vamos 35 outra vez, 38, 40, <risos> e começa logo a subir. Malta e para finalizar o vídeo fiz aqui uma invenção para ver se consigo pôr aqui a câmera a filmar a velocidade. Vamos lá ver se não cai a câmera, se não cai a bike, se não caímos todos. Vai. Já toda suja, temos aqui a nossa Coswell T20. Notas finais. Fizemos 8,9 km nesta voltinha que andei a filmar. A bateria nem mexeu nestes 8,9 km. Está suja, está, mas não se queixa de nada, nada, de nada. Velocidade muito top. Conseguimos 59 km hora de velocidade máxima. Mudanças troca super bem. Suspensão da frente está no amortecimento certo. O de trás, creio que precisava de ser um bocadinho mais soft agora de resto não nos desilude rigorosamente em nada e digo-vos já, para quem não trabalha muito longe e consegue ir de bike, é uma maravilha é caro, é, mas é linda, linda, anda e é super eficiente bem malta, na descrição vou deixar o link da COSAL T20 para vocês verem mais características ou algum pormenor que eu me tenha esquecido vou deixar na descrição, consultem aproveitem que ela está em promoção que ela era 2 mil e tal euros e agora está mais barata ok? fiquem bem e um grande abraço e um grande... Yeah!